Olá, estudantes, sejam bem-vindos e bem-vindas à videoaula do módulo 1 da disciplina Cultura, Escola e Currículo. Meu nome é Ana Carolina e sou a professora responsável pela disciplina. Essa disciplina, no módulo 1, ela tem como título Conceitos e Teorias sobre o Currículo e a Cultura. E este módulo está subdividido em outras duas unidades. Na primeira, fundamentos teóricos sobre o currículo, e na segunda unidade, os diferentes conceitos de cultura e a relação entre a cultura e o currículo. O objetivo de aprendizagem deste módulo é que você, ao final dele, tenha compreendido o conceito e as teorias do currículo, e a sua relação ou as suas relações com a cultura e a escola. Nesta primeira unidade, o texto base que está lá no material de vocês, no ambiente virtual e também no cronograma do estudante, é este texto Currículo, Conhecimento e Cultura, Indagações sobre o Currículo, do Antônio Flávio Barbosa Moreira e a Vera Maria Candô. Inicialmente, quando nós vamos tratar sobre o currículo ou as diretrizes curriculares, nós não podemos nos esquecer de olhar para a legislação, ou seja, o que legalmente orienta a formulação dessas diretrizes curriculares. Então, se nós pensarmos é, as legislações mais recentes ou dos últimos 30 anos, nós temos como um marco a Constituição Federal de 1988, que ela determina como dever do Estado para com a educação, fixar conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum, e respeito aos valores culturais, artísticos, nacionais e regionais. Então, aqui na Constituição, embora hoje nós tenhamos ampliado a educação, o que nós chamamos de educação básica, como de 4 a 17 anos, a Constituição ainda permanece com o mesmo texto neste parágrafo né neste artigo de 1988 então aqui a Constituição ainda fala apenas sobre o ensino fundamental sobre essas diretrizes porque era a etapa obrigatória quando a Constituição foi promulgada mas já a LDB ela traz é, a, essa ampliação para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, os documentos elaborados pelo Ministério da Educação pós-Constituição Federal, nós temos os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil, que nós é, chamamos muitas vezes pela sigla, que é o RCNEI, os parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental, os referenciais curriculares para o ensino médio e o Conselho Nacional de Educação definiu diretrizes curriculares para a educação básica. Então, a partir da legislação de 88, nós tivemos aí a década de 90, é, vários documentos sendo é, criados é, pelo Ministério da Educação para é colocar em vigor aquilo que estava previsto na Constituição em relação a essas diretrizes curriculares. E como eu já falei com vocês, é, a LDB no seu artigo 26, ela vai fixar que os, os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, então aqui já há uma ampliação, é, integrando a educação infantil e o ensino médico que não estão previstos na Constituição, então esses currículos devem ter uma base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos, então aqui a LDB vai trazer é, esse currículo mínimo que deve existir e que vai ter uma base comum e tem essa possibilidade de ter uma base diversificada de acordo com o que cada rede de ensino definir, é, considerando as suas características regionais, as suas características culturais. Então, durante o texto, os autores vão trazer algumas discussões que esse termo currículo ele nos remete a muitas definições. né? E essas definições elas foram feitas a partir de períodos históricos. né? Então, como é, a gente pode olhar a literatura, olhar os livros didáticos e o que nos remete a esse termo currículo? Então, eles trazem para nós algumas dessas definições. Então, os o currículo como conteúdos a serem ensinados e aprendidos, o currículo como as experiências de aprendizagens escolares a serem vividas pelos alunos, os planos pedagógicos elaborados pelos professores, os objetivos a serem alcançados, os processos de avaliação que terminam por influir, nos conteúdos e nos procedimentos selecionados nos diferentes graus da escolarização, então, historicamente, a palavra currículo, ela foi sendo representada por esses conceitos, mas... Os autores desse texto, eles concebem a palavra currículo como as experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento em meio às relações sociais e que contribuem para a construção das identidades dos nossos estudantes. Então, aqui eles não trazem o currículo apenas como os conteúdos, eles trazem todas as experiências escolares por essa definição de currículo e essas experiências escolares, que elas vão se desdobrar e vão construir a identidade dos nossos estudantes, tá? Então, o currículo, ele vai se associar a um conjunto de esforços pedagógicos desenvolvidos com intenções educativas, tá? Então, por isso que eles vão trazer que este conceito de currículo, ele é definido é para a escola e quando nós falamos de currículo é recorrente na, na literatura nós vemos é, os três tipos de currículo então nós temos o currículo formal o real e o oculto e aqui eu trago para vocês um pouquinho dessas definições então esse currículo formal é o que consta no documento registrado e orientado a nível nacional e local por meio de leis, diretrizes e planos pedagógicos. Então, esse currículo formal ou currículo prescrito, nós podemos considerar, por exemplo, a BNCC. Então, é um documento que traz nacionalmente essas diretrizes curriculares, ou seja, o que precisa ser ensinado, quais são as habilidades, quais são as competências que o meu aluno precisa ter ao final de um bimestre ou ao final de um ano letivo em determinadas disciplinas. Só que este currículo, quando ele chega na escola, ele sofre adaptações. Então, essa definição desse currículo real, que é a aplicação do currículo formal ao dia a dia da sala de aula. Então, esse documento ele foi elaborado, e quando ele se transforma, por exemplo, em um plano de aula, então ele vai sofrer adaptações, é, ele vai corresponder ali àquela realidade tem também a subjetividade do professor então como que ele coloca esse currículo prescrito em prática e nós temos o currículo o currículo oculto que é aquele que nós é, que ele que nós passamos para os estudantes que a escola a todo momento ela traz aprendizagens aos estudantes e que ele pode ser traduzido como atitudes e valores transmitidos subliminarmente pelas relações sociais e pelas rotinas. Então, muitas vezes, nós não temos intenção, é, algumas intenções durante esse período que a criança está na escola. Mas nós, enquanto escolas, transmitimos esse currículo oculto, que aqui são rituais e práticas, relações hierárquicas, regras e procedimentos, modos de organizar o espaço e o tempo da escola. Então, todas essas ações que a escola traz durante no seu cotidiano, ela também transmite... É, aprendizagens, ela também transmite conhecimento. Então, é, essa definição e todo o texto é baseado nessa definição do que é esse currículo oculto. Então, eu trago uma reflexão aqui para vocês, que é, poderíamos estar contribuindo para um currículo oculto capaz de oprimir alguns de nossos estudantes por razões ligadas à sua classe social, ao gênero, à raça e à sexualidade. Então, é uma questão que os autores trazem no texto e que muitas vezes nós não paramos para refletir sobre isso. Então, será que quando eu, professor... Divido atividades entre meninos e meninas, meninas relacionadas às atividades domésticas. Então, brincar de casinha, brincar de boneca, e eu coloco os, alunos, os meninos para, de repente, é, brincarem apenas com carrinhos, jogarem bola. Eu também não estou transmitindo informações sobre essa divisão de tarefas, as marcações em listas de estudantes, de programas sociais e que são exigidos a frequência. Então, quando eu, professor, ou a escola, a rede, solicita que eu marque na minha lista aqueles alunos que é, recebem algum tipo de recurso financeiro por distribuição de renda eu também não estou trazendo algumas informações e permitindo algumas práticas muitas vezes que podem levar a determinados preconceitos em relação a essa população no interior da minha sala de aula no interior da escola então Há formas distintas de divisão entre os alunos que sabem e que não sabem, ou, de repente, um período da escola ficam somente os alunos regulares, no outro período, alunos que são é, que já tiveram algum tipo de reprovação. Então, será que a forma desse currículo oculto, aquilo que nós ensinamos muitas vezes, sem ter a intenção de... Ela não tem contribuído para que é, no interior da escola nós continuemos é, propagando essas desigualdades, essas formas de preconceito que estão existentes, nas, que são muitas vezes esses preconceitos, essas formas de discriminação que estão na sociedade. E nós não podemos deixar de fazer essa relação entre esse currículo oculto e a cultura. Então, nós partimos aqui nesta disciplina que cultura é tudo aquilo que resulta da criação humana. Então, a perspectiva sociológica do conceito de cultura então, corresponde a um conjunto de hábitos, de crenças, conhecimentos de um povo ou de um determinado grupo. E os autores trazem que a cultura identifica-se assim com a forma geral de vida de um dado grupo social, com as representações da realidade e as visões de mundo adotadas por esse grupo. Então, eu, enquanto professor, eu tenho a minha cultura, aquele grupo, aquela região tem a sua cultura, e esta cultura ela vai se manifestar é, na, na tradução desse currículo oculto. E essa relação entre o currículo e a cultura, ela traz uma pluralidade cultural. Então, se nós pensarmos uma sala com 30 estudantes, mais o professor, ou uma comunidade, ela traz uma pluralidade cultural, ou seja, vários tipos de ser, de crenças, de pensar, de agir. Então, é... E essas manifestações dessa pluralidade cultural, elas são evidentes no interior da escola. Então, essa pluralidade, os autores trazem que ela pode gerar conflitos ou enriquecimento de práticas. Então, quando eu utilizo as diversas formas de cultura que os meus alunos trazem, por exemplo, as diferentes religiões, eu, enquanto professor, posso é, traduzir isso em aulas conflituosas ou posso trazer é, enriquecimento de prática. Então, respeito às religiões, mas o conhecimento de outras religiões também é importante dentro do interior das práticas, é, neste caso, falando de religiões. Então, vamos pensar como as diferenças derivadas da dinâmica social, como classe social, gênero, etnia, sexualidade, cultura e religião, eles colocam até entre é, parênteses, né, contaminado o nosso currículo, tanto o currículo formal quanto o currículo oculto. Então, se nós pensarmos é, na elaboração desse currículo formal, nós temos que ter é, a contemplação dessas diferenças. Nós não podemos ter apenas uma, uma visão do que é cultura ou a visão de uma religião sobre esses documentos que orientam. E nós, enquanto professores, nessas formas de transmissões do currículo oculto e até mesmo na forma de organização da escola. Então, por exemplo, quando eu sou uma escola pública laica e gratuita e eu opto por fazer uma oração é, de uma determinada religião todos os dias, é, isso é uma forma, é uma tradução do que seria o currículo oculto. São é, percepções, são crenças e valores que são passados aos estudantes todos os dias e que não deveriam acontecer porque naquele espaço é um espaço é, público laico, né? então nós não deveríamos professar uma única religião, é um espaço de conhecimento de várias culturas, de várias religiões, de várias crenças, e que muitas vezes é uma prática que ela está enraizada na cultura escolar e que ela não rompe com a legislação é, que separa o estado da religião. E na unidade 2, nós vamos continuar com este mesmo texto, né? Só que aqui nós colocamos outras páginas, que é da página 31 a 46, e nós vamos, conversa continuar conversando sobre os diferentes conceitos de cultura e a relação entre currículo e cultura. Então, algo importantíssimo que eu gostaria de ressaltar aqui nessa videoaula é a defesa de currículos culturalmente orientados, né? Então, Primeiro, nós perdemos essa falsa ideia de que os currículos são neutros, de que é, eles não têm a imposição de nenhum é, valor é, cultural de determinada classe social. Os currículos não são neutros, tá? Eles têm impressos é, histórias, grupos sociais que o elaboraram. Então, essa perspectiva, eles trazem para nós que é preciso a reescrita sobre esses conhecimentos escolares, que é preciso evidenciar a ancoragem social desses conhecimentos. Então, uma transformação é, que transforme a escola e o currículo em espaços de crítica cultural, de diálogo e desenvolvimento de pesquisas, a escolha de novos conteúdos, uma nova postura né, em relação ao que ensinar e como ensinar, e ele fala dessa, eles trazem para nós esse conceito de daltonismo cultural, que é extremamente importante, porque muitas vezes é, nós precisamos é, evidenciar que nós não podemos tratar os diferentes de forma igual dentro da escola. Então, esse daltonismo é, cultural, eles trazem que é aquela perspectiva de que trata todos iguais, né? Então como se fossem sujeitos. Então, nós vemos todos os estudantes de uma mesma cor, não, enquanto professores, escolas e redes, perdemos essa perspectiva do arco-íris cultural que nós temos nas nossas instituições e com os nossos estudantes, e trazemos essa perspectiva de que todo mundo precisa de um mesmo tipo de conhecimento, tá? Então, é preciso romper com essa perspectiva. Então, o currículo, ele precisa... É encontrar um espaço em que é, se reescreve o conhecimento escolar, então nós precisamos considerar as diferentes raízes étnicas, os diferentes pontos de vista envolvidos na sua produção, então nós já temos, né, historicamente, professores, e tenho certeza que você, durante o seu período na escola, enquanto estudante do ensino superior, do ensino médio, que você encontrou professores que já questionam é, suas disciplinas e seus conteúdos, é, que muitas vezes manifesta apenas a visão do dominante, do vencedor. Então, no, nos contaram uma história de descobrimento do Brasil, né, e só esse termo já traz a visão é, de quem contou essa história. Né? Então, nós somos descobertos, enquanto se nós, de repente, tivéssemos aprendido a visão dos indígenas, eles foram invadidos. Então, olha a diferença é, entre aqueles que, teoricamente, venceram e aqueles que foram vencidos. Então, por quem as histórias narra são narradas nos nossos livros didáticos? Quem contam essas histórias? Né? E como contam? Qual é a sua versão sobre determinado fato histórico? Então, o currículo é preciso que ele incorpore novas histórias das mulheres, dos povos indígenas, dos negros, dos grupos minoritários, ou seja, muitas vezes aqueles que, para a produção cultural, para a produção de conteúdo escolar, foram aqueles que estavam sempre a margem, então é preciso colocar um foco sobre essas histórias, porque também são verdades, então elas precisam encontrar nesse espaço da escola é, um espaço para serem também evidenciadas. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, a disciplina, ela tem essa perspectiva, até mesmo no nome, de fazer essa relação a todo momento entre a cultura, escola e currículo. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.